Amigos e amigas e vamos direto ao vídeo sem enrolação porque o bicho vai pegar fogo no Brasil, cara. Vocês não têm noção do que a coisa vai acontecer. Mano. Então vamos lá pro nosso mapão basicão do Brasil. Temos aqui o nosso mapão do Brasil, certo? E hoje, cara, nós vamos falar do consórcio nordeste. Você tem noção do que é o consórcio nordeste, mano? É a bomba no colo do presidente Jair Bolsonaro, velho. No colo também dos governadores do estado de São Paulo e Rio de Janeiro, velho. E a gente vai chegar lá e você vai entender o porquê, maluco. Bom, então o que nós temos aqui? Nós temos o Nordeste brasileiro com nove estados que hoje compõem o consórcio Nordeste, que para resumir bem a história, começaram uma parceria, cara, comercial com a dona China. velho. A dona China simplesmente vai investir milhões de dólares nos nove Estados do Nordeste brasileiro, criando aí uma possibilidade de mudança no cenário político brasileiro a partir já do ano que vem, 2020. O consórcio Nordeste ele se resume no seguinte: cara, é juntar os nove estados para que esses nove estados consigam fazer compras de outros países, tá? Como por exemplo, França, que eles já vão fazer compra lá. Espanha, que eles também vão fazer compra lá, e Reino Unido, que eles também vão comprar muitos e muitos produtos desses países europeus, cara. E claro também que depois vão comprar de Portugal e de outros lugares lá da, da, da Europa. E com podendo comprar em grande quantidade, porque serão ser um recursos dos nove estados juntos, é claro que o preço para eles... Vai ser muito menor e eles vão poder comprar muito mais quantidade de produtos. O que, inclusive, vai ter que fazer com que tenha um aumento do número de aeroportos e portos e estradas e ferrovias e helicópteros, etc. e tal, na região nordeste. Então pra você vê como que o negócio é grande, é gigantesco, cara, e vai colocar em risco, talvez aqui, na é minha opinião, a economia do sudeste, malandro. Por quê? Vamos já entrar logo nesse assunto aqui. Ora, com o crescimento do Nordeste, infraestrutura, meio ambiente, educação, principalmente na área da saúde, segurança com câmera de reconhecimento facial, que a gente vai entrar daqui a pouco nesse assunto de reconhecimento facial, que tem a ver com os, os, os, as rebeliões que estão acontecendo em Hong Kong, atualmente na China, certo? O povo lá tá insatisfeito com esse negócio de reconhecimento facial, tão se rebelando contra isso, querem trazer isso pro, pro, pro Nordeste, eu não sei se vai dar muito certo esse negócio não, cara. Ninguém quer ter sua privacidade estancada, na é verdade. Com o desenvolvimento do Nordeste, mano de uma forma bem, bem rápida, crescente e, e etc e tal, o mercado imobiliário também vai crescer muito, provavelmente, e gerando, inclusive, mão de obra no, no setor da construção civil, que é o setor que mais gera mão de obra no Brasil atualmente. Ora, o que provavelmente aconteceria, eu acho, uma migração inversa, saca? De São Paulo e do Rio de Janeiro, de volta para o nordeste porque eu acredito que é isso que vai acontecer cara o que nos coloca em um outro cenário malandro. sabe qual é o cenário que nos coloca se essa região nordeste do Brasil que tem um potencial turístico gigantesco cara é, vamos dizer que o nordeste brasileiro ele é ainda praticamente inexplorado mano desde a do litoral até a Caatinga, cara, ali na divisa do, do Pará com o Amazonas, mano. Não, não, não, não aconteceu nada ali até agora. Então é um campo aberto para exploração e geração de recursos, cara. E eu acredito piamente que essa migração inversa vai começar a acontecer logo que as obras lá no Nordeste começarem a entrar em atividade. E aí, numa situação dessa, o que, que aconteceria com o São Paulo e Rio de Janeiro? Bom, hoje São Paulo tem 42 milhões de habitantes aproximadamente. O consórcio do Nordeste, ele junta 55 milhões de pessoas. Então você vê que só o estado de São Paulo tem quase toda a população do Nordeste. É uma diferença aí de 10 milhões de pessoas o Rio de Janeiro eu não sei quanto que tem, mas vamos supor que metade dessas pessoas aqui resolvam voltar para lá. Como que fica o estado de São Paulo, mano? A arrecadação do estado simplesmente vai despencar. Cidades inteiras poderão se tornar cidades fantasmas, cara. O que vai ser um grande problema a questão da segurança, né? Questão de saúde pública e alguns outros fatores aí que vão afetar diretamente a nossa estrutura aqui no estado de são paulo mas o estado, os, os estados do, do nordeste estarão muito fortalecidos com esse consórcio nordeste e por que que é uma bomba no colo do presidente jair bolsonaro que tá aqui em brasília velho no distrito federal porque o brasil tem dois dois grandes parceiros né o parceiro comercial maior do brasil é a china e o outro parceiro como é político do Brasil é os Estados Unidos da América certo o Donald Trump por ser um parceiro político do Brasil eu pergunto para você o que que o Brasil precisa afinal? o Brasil precisa de parceiros comerciais que trazem grana emprego renda para o nosso país ou precisam de parceiros políticos que só enche o saco eu na minha modesta e humilde opinião acho que os parceiros comerciais são muito mais interessantes porque o mundo é comércio, e se o mundo é comércio, então vamos comercializar as coisas, na verdade? Na minha opinião, mas pode ser que eu esteja errado Se você acha que eu estou errado, então por favor, escreva nos comentários. E aí o que acontece, cara? A China, certo, está tretada com os Estados Unidos. Na verdade, é os Estados Unidos que tretou com a China. Só que a China é o maior fornecedor de equipamento eletrônico para os Estados Unidos. E também é o maior fornecedor de equipamentos eletrônicos para o Brasil, que fornece peças para as nossas operadoras aqui de telefonia. Ora, o Donald Trump tá pressionando o Bolsonaro para que ele impeça a entrada de produtos da Huawei aqui no Brasil. Cara, não tem como ele fazer isso, mano. Por isso que eu tô falando que o Bolsonaro vai segurar um rojão, mano. Que ele não imaginou que ele ia segurar, maluco. Porque ninguém imaginou que esse consórcio do Nordeste ia criar essa possibilidade de economia tão grande como tá sendo prevista agora né então como que o presidente pode impedir que a china faça negócio com o consórcio do nordeste se na constituição brasileira existe o federalismo corporativo cara que permite que estados possam fazer algumas coisas por livre iniciativa sem depender do aval da união como é o caso de comercializar com outros países alguns tipos de produto também não são todos né E aí o presidente roda nessa velho muito simples e roda também no, no cenário político porque é muito provável que a sua candidatura para 2022 esteja comprometida comprometendo também a candidatura do atual governador de São Paulo João Dória para 2022 porque se houver de fato uma migração inversa, São Paulo também roda, mano. E o Rio de Janeiro também roda, velho. E quem vai estar tá forte em população, ou constrói, ou vai, ou racha, vai ser o Nordeste, velho. Então, tipo assim, o, Sul, o Mato, aqui o Centro-Oeste não vai ter tanto problema, porque aqui é o celeiro do mundo, né? É onde os caras plantam as coisas e tal. O Rio Grande do Sul, o, aliás, o Sul também não vai ter problema nenhum, por quê? Porque é aqui os caras são praticamente autossustentável. Então, o que que pericas, mano? O que que pericas é São Paulo e Rio de Janeiro. A Bahia não piricas e nem Minas Gerais, por quê? Porque os caras estão associados ao consórcio do Nordeste. E aí, maluco, como é que fica a situação do presidente e desses governadores aqui... O João Dória e o Wittzel, velho. Vai todo mundo rodar, maluco, politicamente, né? Eu tô falando, entendeu? Ficou muito claro. Rodar politicamente, tá? Eu fiquei muito, muito, muito surpreso com toda essa história, velho. E só pra vocês terem uma ideia, cara, a China, mano, pretende investir, cara, milhões e milhões de dólares em tecnologia 5G aqui no consórcio do Nordeste, reconhecimento facial, como eu falei, ferrovias, construções de pontes. Muito provavelmente construções de portos e aeroportos, como eu falei no começo do vídeo. Então, quer dizer, eles investem a grana, entendeu? E vão acabar colonizando o Nordeste aqui, mano. Mas e quem que liga pra isso, cara? O importante é a gente ter grana no bolso. E a gente só vai ter grana no bolso se o governo, o estado, investir o dinheiro público no desenvolvimento do próprio Estado. Um povo sem dinheiro é um país sem emprego. Gente, isso é óbvio, cara. O governador da Bahia, Rui Costa, falou o seguinte, mano, que agora, agora que eles perceberam que é importante fazer a distribuição de renda, pô, mano, dá um tempo, velho. O Brasil foi fundado em 1500, mano. São 520 anos aí praticamente já... a, ah, pelo menos, né, acordaram para a realidade que a distribuição de renda é o que vai fazer a economia crescer, porque, como eu acabei de falar, sem grana, velho, como é que você vai fazer? Você não faz. É esse que é a realidade da coisa, entendeu? Bom, e sobre a presidência para 2022, cara, na minha opinião, tá? Na minha modesta, humilde opinião, eu acho o seguinte, cara: que não vai ser nem Bolsonaro, nem João Dória nem o Whitson e nem nenhum governador aqui do, do Nordeste. É um cara novo, tá que eu tenho acompanhado ele recentemente, eu não vou falar quem é, mas é um cara que tem entre 40 e 50 anos de idade, tem aí aparecido assim, muito que sutilmente no cenário político e eu acho que esse cara aqui é o cara que será o candidato a presidente do Brasil, um cara jovem, com ideias novas, não tem aquele currículo político, sabe? E nem os hábitos de político de carreira. É o um cara que vem para realmente fazer o Brasil crescer de vez, mano. Parceria comercial com o mundo inteiro sem esse problema de colocar a religião na frente. O que ele vai colocar na frente são os interesses do povo brasileiro. E também, é claro, né? os interesses do Mercosul, né velho? Porque aqui no Mercosul rola muita grana, cara. Então é uma coisa que precisa também ser mantida. Bom, pouco ainda se fala sobre o consórcio do Nordeste, meus caros e nobres amigos do canal do YouTube do Yuri e Maluco, mas é uma realidade, nós temos que aceitá-la e temos que encará-la e temos que aprender a conviver com ela. Eu achei muito massa, cara, eu achei top. Eu achei maravilhoso, magnífico, estupendo. Tô estupefato com, com, com isso daí, cara. Espero que dê certo. Espero que o Nordeste se desenvolva, porque eu até vou me mudar para lá. Espero ser muito bem recebido pelos meus compatriotas né, no, no nordestinos, porque... Eu vou receber muito bem aqui no, no São Paulo, né? Quero morar perto da praia e tal, entendeu? Num casão bem louco, com piscina. eu também quero ganhar um carrão da hora e um barco, mano. Isso daí pra mim tá bom já. E eu jet ski? Que... Não, eu também quero ter um restaurante, é isso aí. E agora, agora tá bom. O importante, cara, é a gente nunca colocar os interesses da religião na frente dos interesses sociais, entendeu? E ficou muito claro para todo mundo que a distribuição de renda impede igualdade, o que não pelo amor de Deus, gente. O que não tem nada a ver com comunismo, nem socialismo e nem disso porque muita gente fala comunista, PM, né? mas nem sabe o que é que tá falando. Só tá, tá vomitando baboseira, meu. Se todo mundo pode ter uma caminhonete 4x4 da hora, por que não, mano? Se todo mundo pode ter um barcão, por que não? Se todo mundo pode comer num restaurante da hora, por que não? Se todo mundo pode viajar o Brasilzão direto por que não então é grana no bolso é isso que essa galera os políticos aqui tem que entender grana no bolso do povo né mano porque grana no bolso deles já tá demais na conta não é inscreva-se no canal dá um likezinho no vídeo compartilha com uma só pessoa que já vai estar tá ajudando muito Deixa aí sua opinião nos comentários também isso é muito importante eu quero saber o que você pensa e nos vemos no próximo vídeo